Bora conferir aqui então o Riders Republic, o game vai sair agora dia 28 de outubro pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Stadia e PC E essa semana a gente tem a oportunidade aqui de testar a beta, cara, tô animado pra testar o jogo aqui Bora que te bora, vamos ser radicais hoje <risos> Olha qual é que é a parada, né? É um MMO de esportes radicais, né? Então a gente vai testar aqui várias modalidades. Bora lá, então. Uh, vamos bora. lá, bora que bora. <risos> Já começou aqui, cara. Vamos lá. De mountain bike aqui, velho. Dá <risos> tá, pra acelerar e frear. Tá. Essa a gente faz, né? Freio é L2. E o acelerar L2. é R2, cara. Meu Deus, cara, é intenso isso aqui, velho Tá aí, é fluido ou é meio duro? Cara, é bem difícil aqui, cara Dá a sensação que a gente vai cair a qualquer momento Nossa, espero que teve uma vez que a gente foi andar de bike daí na vida real Que era numa lomba tão grande que acho que eu tive essa sensação de... A gente vai cair Não, cara, passei, passei. passa aí Pera Vai, vai, vai volta, vai. Volta, volta Nossa, é oh! um maluco, não, <risos> Meu Seu maluco <risos> Muito difícil, bora, mas bora. é legal, cara, é legal Aí Meu Deus, hein Meu Deus Parece bem sensível em termos de curva, né É muito <risos> Vamos nessa, velho Vou tentar fazer bora uma manobra bora. aqui Olha aí, olha aí uhuh. Uhuh. Com bulldog, <risos> cara, a gente tá muito rápido, velho. A sensação é que a gente vai muito rápido e que ele é um pouco descontrolado, provavelmente hora? 89 ou 90 km por <risos> hora. É por isso, né? Por isso, não é mesmo? Ele dá essa sensação que é difícil, mas eu acho que é algo que a gente deve acostumar, né? Ah, sim, com certeza. Olha aí, velho. Vamos tentar, vamos tentar. Uh! <risos> <risos> <risos> cara, legal, velho. Não! Não parecia tão complicado a primeira vez que a gente viu o trailer, velho. Ah, as é. outras modalidades, ó. Ah, a gente vai tentar uma outra modalidade agora, velho. Nossa, a gente tá assim. Rocket se... Wing. Vamos lá, então, né? Vamos lá, vamos encarar todas aqui. Eu não sei na beta quantas modalidades eles vão liberar aqui, mas vamos testar todas que for impossível. Nossa, meio Homem de Ferro. <risos> Isso aqui é muito perigoso. Véio. Nossa, Esse aí é tipo, tu vai pra baixo, ele vai pra cima, tu aperta pra baixo, ele vai pra cima. Exato, tá? aqui é o controle Nossa, é ia né? me ralar muito nesse modo. Vocês <risos> lembram do Ratchet, né? Oi, olha lá, as, as bicicletas estão lá embaixo, ó, a galera tá andando de bicicleta e a gente tá aqui ao mesmo tempo. Véio. Que da hora, velho. Nossa, esse ia me ralar muito. Caraca, é muito maneiro, velho. Ui, ui, ui. Ah, vai pelo buraquinho, <risos> Que massa, velho. E o controle treme inteiro. A sensação de pilotar isso aqui é muito legal, velho. Eu gostei, velho. E os gatilhos, eles são adaptáveis? Você sente alguma diferença não? Pois é, até agora eu não senti muita coisa, não. Com... A gente tava tá jogando no Play 5, né? Então tem o feedback responsivo, né? Mas aqui ele não tá, tá normal. Não tá sendo usado, pelo menos não na beta aqui, né? Agora que te bora, quero ver as skills. Pô, e o visual tá bonito, viu? Não é tá muito bonito. complexo, mas tá bonito, a sensação de paisagem bonita, né? Deve aí ser legal tu formar uma turma e jogar, né? Deve ser muito legal. Deve ser muito aí, mais legal com... do que jogar sozinho, eu acho. Com os amigos deve ser muito massa, cada um numa modalidade, é. ou competindo na mesma modalidade, né? Dá uma que surra mas... nos amiguinhos. O que que tem Snowboard. snowboarding, cara? Olha só, eu tava com uma impressão do jogo, não tava tão animado. Quando eu vi o anúncio pela primeira vez, eu fiquei meio ué. É, uma... foi num dos eventos, esse D3 ou que Foi, cara. Eu também, Olhei. fiquei meio. Hm, mas olhando agora, tá lembrando até o uh, Wi-Fi, sei lá. Um... Para, uh, <risos> seu louco! Seu fã da maluco! Meu Deus, cara! O que, que eu fui inventar gente. de fazer esse backflip velho? Vamos, vamos cair normal aqui, cara. Vamos cair normal. Bora que te bora. Que coisa linda esse ambiente todo de neve. Muito legal, né? Mas tá tu tava achando. dizendo que tu não tava te animando muito, mas... Pois é, e agora que eu tô jogando, velho, eu tô, tô achando até legal, velho. E olha, eu não sou tão apaixonado por jogos de esporte e tal, mas eu gosto muito do Wii Fit, é um dos que eu gosto. Mas esse eu tô achando bem carismático, bem da hora, velho. Que tu tá dando de ré, louco. Caraca, dá pra mudar a postura no meio, velho. <risos> Nossa, muito balaqueiro. Muito legal, olha isso, velho. A gente deve ganhar mais pontos por fazer isso daqui, né? Uh. Caraca, já tô conseguindo Esse fazer. Esse eu achei talvez o mais legal de todos até agora. Tem que intercalar o X e o triângulo, e o quadrado e o círculo para fazer essas voltas, assim, hum. esses flips, né? Mecanismo diferente. então. Muito legal, velho, muito legal. Ah, vai ter um hub social aqui, né? Hum. Tá, maneiro, velho Aí tem a marcação na tela de onde tu tem que ir, ó Ah, massa, velho uhum. Tá, a gente vai pro terraço pra ganhar a nossa primeira bike Que é bem Ubi, né? É Eu adoro isso Muito legal Ô, oh, tá bonitão o jogo, viu? Nesse aspecto tá surpreendente até Aqui, ó, nossa primeira bicicleta, hum. velho Tá, os equipamentos têm estatísticas que impactam o desempenho e o estilo do jogo a gente vai progredindo pra obter melhores equipamentos, mais especializados e tal, né? É, porque tem que ter uma motivação pra tu jogar. Não vai ser só jogar por jogar, porque aí dura uma semana. Tem que é... ter algum esquema motivacional aí, né? Tem um sistema de progressão. Tem que ter sistema de progressão pra pessoas se animar a jogar full. Galera, eu acho que vamos ficando nesse ponto aqui no vídeo. Deu pra gente conferir várias modalidades aí. Achei interessante, cara. Amei, Gostei bastante. Curiosa. Então, se a galera quiser que a gente traga aí o Riders Republic em outubro, quando o game for lançado, vocês comentem aí pra gente saber... Deem um like nesse vídeo e até a próxima!